Olá pessoal, forte abraço para todos, aos companheiros de jornada da Casa Senol, Centro Espírita Nosso Lar, aos amigos do Ideal Espírita e demais pessoas que nos assistem, paz e luz com Jesus. Vibremos juntos para que a doce e suave presença do Mestre Maior, nosso incomparável benfeitor possa alcançar nossos corações nesse momento. Hoje, queremos convidar a todos para que juntos possamos realizar um pequeno estudo a respeito de fé e confiança na providência divina. Atualmente, somos mais de 7 bilhões de almas encarnadas na Terra, vivenciando as mais diversas experiências no campo denso da matéria. Ao longo dos séculos, a humanidade progrediu muito, porém, com muito mais ênfase na linha horizontal da vida. Nunca tivemos tanta facilidade tecnológica e nunca padecemos tantos sofrimentos psicológicos atordoantes. Nunca tivemos tanto conforto e nunca fomos tão vazios de fé, esperança e da alegria verdadeira. Tudo fruto da nossa imaturidade de seres insaciáveis que apresentam mil necessidades artificiais que se renovam, sem notar a real e verdadeira carência de amor e autoiluminação que nos envolve. Se buscássemos o crescimento também na linha vertical, nos aprimorando na conquista das virtudes, da ética, do sentimento moral, a alegria real certamente nos visitaria. Nós que somos aprendizes do Evangelho, do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, já temos as informações suficientes para entender que que a recomendação maior do Cristo De amor a Deus e ao próximo Continua sendo o roteiro Perfeito Para a aquisição da felicidade E prevenção de todas as dores Ele deixou a recomendação E a receita resta nos apenas Cumpri-las Simples assim Para falar Tão complicado, entretanto Para vivenciar Mas se não for o amor, só nos resta a dor. No Evangelho de João, capítulo 3, encontramos a citação de que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aqui as coisas ficam um pouco mais desagradáveis, pois João completa que as obras daqueles que amam as trevas são más. É desnecessário citar que boa parte da humanidade ainda se encontra nas trevas. Afinal, vivemos em um mundo onde, por enquanto, o mal se acentua. Por isso mesmo é que na atualidade correm soltas a irresponsabilidade e a insanidade, a desesperança e a precipitação, a ignorância e a confusão, a mediocridade muitas vezes aplaudida. Deus respeita o livre-arbítrio daqueles que escolheram as trevas, porém terão que provar todos os seus sabores. Sabemos também que outra parcela da humanidade caminha na escuridão da ignorância a respeito das leis naturais que regem a tudo, atentas apenas às coisas corriqueiras e triviais da vida. É considerável o número de pessoas que não possuem propósitos e ideais bem definidos. Não sabem questionar sobre qual o objetivo maior da nossa existência. A espiritualidade nos diz que seria muito belo se cada pessoa, principalmente aquelas que ainda não encontraram o sentido para as próprias vidas, resolvesse perguntar-se, o que é que eu posso fazer em prol do mundo onde estou? Ou por outro lado? Afinal, para o que é que eu vivo? Para quem é que eu vivo? Tenho dado mais a César ou mais a Deus? Afinal, a maneira como vivo, me comporto, é positivo para mim? Vemos cegos conduzindo cegos. Pessoas que não se interessam em se aprofundar, em estudar, se esclarecer de forma racional sobre a realidade extrafísica que nos cerca, a respeito do ser, do destino e da dor, e dos mecanismos da justiça e misericórdia de Deus. Alguns até acreditam na existência do plano espiritual, mas desconhecem as características desse mundo, as condições dos seus habitantes, e as relações desse mundo com o mundo material. Que somos observados por uma multidão de invisíveis. Entenda-se espíritos. Sendo que alguns nos acompanham. Outros nos conduzem. Uns prejudicam ou tentam prejudicar. Outros amparam ou tentam nos amparar. Enfim, nos influenciam mais do que supomos, de maneira negativa ou positiva, conforme é claro a lei da sintonia. Certo pensador disse uma vez que a mente que se abre a uma nova ideia jamais será como antes. Esse é o papel da doutrina espírita. Contribuir para a expansão da consciência, abrir as mentes de maneira racional, alavancando, por fim, o progresso moral. Esses são dias tormentosos, todos concordamos. A crise mundial de saúde pela qual estamos passando, esse momento ímpar de isolamento social nunca antes presenciado na história da humanidade, tem gerado ansiedade e apreensão. Por isso mesmo, o momento evidencia que é imprescindível ampliar os horizontes, enxergando realidades, além daquelas percebidas quando nos restringimos apenas aos aspectos materiais da existência humana. Temos nos deixado perturbar e temos sido instrumentos da perturbação. Procuremos a luz. Andai como os filhos da luz. Não é o que diz a canção? Brilhe a vossa luz, asseverava o nosso mestre. Não sejamos semeadores de sombras. Antes, sejamos como o sol, que sorri gentil e tudo ilumina onde se faz presente. Não nos permitamos sintonias inferiores, porque se vibrarmos mal, nos sentiremos mal e naturalmente tudo se nos tornará mais difícil. No momento, há que se redobrar a vigilância quanto aos arautos do pessimismo, os oportunistas, que pululam em diversos cantos, causando discórdia e levando pessoas, instituições e até povos a se confrontarem como se estivessem em plena guerra. Infelizmente, Tal estado de coisas acaba repercutindo no campo mental das pessoas, de onde acaba surgindo os mais variados estados psicológicos, dando origem a sentimentos danosos, tais como insegurança, ansiedade, amargura, desespero, temor, medo e descrença. Provavelmente, em muitos corações e mentes fragilizados, vai acabar germinando a semente da dúvida e da sensação de desamparo, frutificando questionamentos tais como Teria Deus nos abandonado? Teria Deus nos abandonado nesse vale de lágrimas? Se não, onde está o amparo, a assistência? O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro... Caminho, Verdade e Vida, no capítulo intitulado Paz, ele nos traz uma reflexão muito interessante a respeito desse tema, desses questionamentos. Ele nos diz o seguinte, na mensagem que nós vamos destacar alguns trechos. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio a comunicação entre os novos, de, os novos de, discípulos do, do Evangelho e os desencarnados interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Como não evitam o doloroso choque entre as nações, por que não acabam com o crime e a corrupção? Com as desigualdades sociais? Por que não curam nossas enfermidades morais? Por que não evitam os conflitos pessoais, a raiva e a vingança? Por que não revelam o processo de cura das moléstias que desafiam a ciência? Por que não? Por que não? Então... O benfeitor nos esclarece. Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Os elementos de trabalho, resgate e elevação. Esses três aspectos fundamentais que formam o alicerce reencarnatório. Estamos reencarnados para trabalhar, para resgatar nossos débitos anteriores e trabalhar pela nossa própria elevação. Deus, Pai amoroso e bom, coloca à nossa disposição todos os meios de que necessitamos para construir a felicidade tão desejada. Mas como Pai bom e misericordioso, Ele permite que conquistemos tudo isso através de do mérito do nosso próprio aprendizado, pelo nosso próprio esforço e trabalho. Deus não nos desampara. No entanto, quer que cada um dos seus filhos caminhe com as próprias pernas e aprenda tudo o que lhe diz respeito para a aquisição da felicidade suprema, a felicidade absoluta e da perfeição relativa que a todos nos aguarda. A espiritualidade esclarece, inspira, mas a prática é por conta de cada um. A tarefa é nossa, pois, em última análise, quem deu o nó é quem precisa desatá-lo. Deus ajuda, mas somos nós quem primeiro precisamos nos ajudar. Buscai primeiro as coisas do céu, e as demais vos serão acrescentadas. Pois bem. Nesses momentos tormentosos, onde encontrar então a força e a coragem necessárias para enfrentar as adversidades da atualidade, bem como nos fortalecer para os embates previstos para os dias vindouros, na fé, na fé e na confiança inabalável na providência divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, Kardec definiu a fé como sendo uma força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. E essa força pode ser aplicada em dois campos distintos, o material e o espiritual, conforme o objetivo proposto. No campo material, Kardec define a fé como humana, quando ela é usada para, para conquistar, conseguir objetivos materiais e intelectuais. Todos nós temos que ter essa fé, que é a crença em nossa própria realidade, em nossa própria capacidade de realizar uma tarefa material. No campo espiritual, Kardec define a fé como divina, pois ela orienta o homem na crença em uma força, em uma inteligência superior a ele e a tudo, que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta do seu lado imortal. Esta fé, aliada à fé humana, espiritualiza os objetivos desta última e direciona a força material para a satisfação da coletividade e não mais. Só da individualidade. É a religiosidade como força ativa, agregando a caridade, a fraternidade e a melhoria interior. Portanto, não basta suplicar a intercessão dos bons. É preciso nos convencer de que é necessário a nossa renovação para o bem. Não basta apenas a medicação para o corpo. É preciso trabalhar o nosso mundo íntimo, alijar do coração os sentimentos menos nobres. Assistência todos nós temos. Porém, quando os homens se entregam à procura apenas dos prazeres materiais, ficam como que animalizados, nas sombras, inacessíveis às vibrações e inspirações que os bons espíritos lhes transmitem. Não adianta o auxílio do plano superior quando o homem não se preocupa em retê-lo. Além disso, diz Emmanuel, a espiritualidade não se curva aos nossos caprichos interesseiros. A misericórdia de Deus é infinita, porém, não é cega. Se for necessário, a justiça se cumprirá. A dor muitas vezes vem nos ensinar a compreender. A soberana é indefectível justiça de Deus. Deus é a lei. A lei é inflexível. Sujamos, temos que limpar. Pagamos, temos que arrumar. Quebramos, temos que consertar. Não como castigo, mas como lição de aprendizado. Algumas pessoas imaginam que a vida ideal seria aquela em que não houvesse problemas. Seria no caso, caso não vivêssemos em um mundo de provas e expiações. Lar a escola de espíritos endividados. Aliás, no que diz respeito ao mundo de provas e expiações, a espiritualidade tem nos trazido notícias. Digamos que há é uma, uma notícia boa e uma nem tanto. A boa é que esse ciclo, Provacional está se encerrando, estamos em, em plena transição para um mundo de regeneração, onde as coisas serão bem melhores. A segunda notícia é que não existe transição sem sofrimento. Haverá sofrimento tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Portanto, apertemos os cintos, não é à toa que Jesus asseverou em seu Evangelho. No mundo tereis tribulações. Porém, ali mesmo ele nos conforta ao nos dizer, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo, todos temos problemas. Esse é um fato. Não é privilégio de alguns. Todos temos problemas, menores ou maiores de fácil ou difícil resolução, rápidos ou demorados. Portanto, acalmemo-nos. Calma, calma. A turbulência passa. De toda forma, não fosse o problema, o homem haveria de se acomodar. É preciso que algo incomode sempre o homem, para que, sentindo-se incomodado, ele procure lo... as soluções e caminhos. Desenvolva a inteligência e a sua capacidade de auto-superar-se. Tudo passa. E no final o peso emocional que nos restará será sempre proporcional àquilo que alimentamos, a negatividade ou a positividade. Não podemos deixar de lembrar. Uma passagem narrada por Mateus, referente ao momento em que Jesus caminha sobre as águas. O fato se passa com o discípulo Pedro, que sai de barco para chegar a outra margem. Nesse momento começa uma grande tempestade, que quase afunda o barco. Pedro fica aflito e grita, Senhor, salva-me! Jesus que retornava de suas orações, corre ao socorro de Pedro e vai caminhando sobre as águas até o barco. Chegando perto, ele diz, vem. Pedro, abismado, começa a retornar, também em segurança, caminhando sobre as águas. O vento, porém, fica mais forte. Pedro sente muito medo e começa a afundar. Jesus, então, estende a mão e diz a Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Quantas e quantas vezes nos comportamos como Pedro, demonstrando pouca fé? Quantas vezes nossa embarcação da vida está como um Titanic, prestes a afundar, virando no mar, e nos sentimos temerosos? Perdidos, desamparados e nos esquecemos completamente, completamente de estender as nossas mãos, perdendo inclusive a nossa paz de espírito. Tenhamos sempre em mente que em todas as situações estamos amparados nesse imenso oceano nada acontece por acaso, e Deus está no leme, e nos estende a mão, a mão do amparo, do socorro, através dos mais diversos meios, que muitas vezes nós nem percebemos, logicamente não podemos controlar todas as variáveis da vida, sempre haverá situações que escapam do nosso controle, do nosso alcance. Nesse momento, nos quais fizemos tudo o que nos cabia, nos quais nos utilizamos de todos os recursos possíveis, cabe-nos apenas aguardar confiantes os designos da vida. Será nesse exato momento que agirá a nossa fé, nos tranquilizando e acalmando na dificuldade. Fé é essa construída no entendimento de que Deus provê todas as nossas necessidades e de que tudo o que nos ocorre está sob os auspícios divinos. Dessa forma, se nos percebermos por demais atribulados, busquemos a meditação, a reflexão profunda nos ensinamentos de Jesus e, e na nossa relação com Deus. Na esperança de dias melhores. A fé e a esperança são amigas inseparáveis. Se nos é doce ter esperança, é valor vital ter fé. Enquanto a esperança suaviza o sofrimento, a fé neutraliza seus efeitos nocivos, depressivos, gerando atitude e mudança de comportamento. Jesus, o mestre, no intuito de incentivar as criaturas à própria melhoria, lecionou certa vez que quem estivesse no telhado não descesse para o interior da casa, que quem estivesse no campo não retornasse para a cidade. O convite é para que, vencidas as etapas, as pequenas deficiências Abolidos alguns erros, não nos permitamos cometê-los outra vez. Que não demos passos para trás. Se mantivermos a mente consciente das nossas responsabilidades, das nossas potencialidades perante a realidade de seres imortais que somos, a nossa percepção do tempo e da vida tomará outra dimensão. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Não estamos aqui a passeio. Cada um tem em mente que os seus não são os maiores nem os piores problemas. Eles pesam o volume exato que nós lhe damos. Libertemos-nos da queixa pessimista e meditemos mais nas fórmulas para perseverar e produzir, para solucionar. Nunca cedamos espaço à hora vazia, que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Que tal boas leituras, boa música, bons filmes, conversação sadia e edificante? Lembremos-nos que somos espíritos, mas ainda seres humanos. E o processo de conscientização é lento. A natureza não dá saltos. Mas a criatura só adquirirá, adquirirá segurança e lucidez através da ação contínua e firme. Mesmo porque ninguém tem somente coisas ruins em sua vida. Ao lado das lutas constantes, existem sempre as compensações que Deus providencia. Estamos todos em viagem. Sabemos quando chegamos, mas não conhecemos a data da nossa partida. Todo o tempo aqui deve ser bem aproveitado. Não percamos tempo com implicâncias injustificadas, com ódios gratuitos, com mágoas guardadas, com prazeres efêmeros. A existência é muito maior do que isso. Reconsiderar conceitos, repensar hábitos, aprofundar conhecimentos reformular pensamentos, redirecionar sentimentos, superar limitações e imperfeições, trabalhar pela melhoria da própria realidade. Esse é o programa para quem deseja angariar aqui na Terra o melhor número de experiências positivas. Cada dia é uma oportunidade nova que Deus nos concede. Dando-nos prova de imenso amor. Acompanhemos então a sucessão das horas, segundos e minutos, cultivando otimismo e bem-estar. Saudemos o dia com a oração da gratidão a Deus. Estamos vivos, na carne ou fora dela. Enquanto a vida se expressa, se multiplicam as oportunidades de crescer e ser feliz. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Que seja a nossa presença junto aos outros a representação do Divino Mestre, inspirando alegria e segurança. O braço que ampara e abriga. A voz que consola e orienta. Recordamos por fim, da lição importante de Chico Xavier. Tudo que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. E lembremos que o homem que cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. As pessoas são o que são. Nós somos como somos, e Deus espera que nos amemos assim como nos permite ser. Somente quem possui pode oferecer. Todos somos semeadores, na certeza de que tudo aquilo que oferecemos à vida na figura do próximo será justamente aquilo que a vida nos devolverá. Gratidão para todos e que a paz, a harmonia e o equilíbrio nos acompanhem hoje e sempre.